Na hora. A hora de abrir o cofre. Tá na hora de abrir o cofre. Participações do WhatsApp. Com parceria Lojas Mariano. Oferecimento Eu Lojas tenho Mariana. certeza que hoje sai. Gente, pelo amor de Deus, 520 reais, eu não tô aguentando mais. você fala assim: Ai, hoje sai, hoje sai, o povo vai lá e manda 2004. <risos> é, aí vocês não me ajudam, né? Eu tô querendo dar dinheiro pra vocês, Israel tá querendo entregar dinheiro pra vocês vocês não ajudam. 2004 Ai. não dá, gente. Eu tô louco, não aguento mais essa ansiedade. Pra mim, chega. 520. 520. 520. Não, tem borboletas aqui no estômago já. Bora, diretor. Coloca aqui na tela aqui os, as pessoas que participaram pelo WhatsApp hoje. Vamos escolher. Hoje. Atenção, parou. Parou na Lohane Garcia. Garcia. Final do telefone 9172. Jardim das Violetas. Número 1027. Não, já vou. Já vou, que eu não vou esperar mais não. Nada. 10, é, agora. é agora. Me ajuda. Um, zero, dois, sete. E aí? Oh, meu oh, Deus, Deus meu Lohane! Meu pai do céu! Meu pai do céu! Benza esse dedo aí que você vai escolher. Eu vou, mas o Essa dedo mão. tá lá, tá lá vai, assim, ó. ó Benze, eu não sei, tá lá assim, oh, ó, senhor. Tá lá assim e vai lá, eu não aguento mais esse, 520 esse negócio. Reais, gente. Atenção! Olha, eu mexer. Aí, ó. Atenção, mexeu, mexeu. Atenção! Regina Bernardino, final 0835. O bairro ela não colocou e o número é o 1027 também. Diretor, deixa eu escolher não outro. Não é possível. Vai. Ai, deixou. calma. Agora você vai ver. Um... Vai. Um... Quem está nos acompanhando, cruza os dedos aí. Vai, que Marta, número que vocês mandaram? Ai, ah, eu vou escolher? É. Meu Deus! Girou. E aqui agora? O Paiabe. O Paiabe. Um, dois. Eu vou colocar direto no número, porque, né, vai que. Parou. Não. 10, 29, final 34,95. 95. Eurípides da Silva Ferreira. O Eurípides de novo. 1029 já foi, foi né? Foi ontem, mas foi regras ontem. são regras. Regras são regras. Ontem saiu 1029, mas tudo bem. Por isso que eu já falei, na... não. Acredito, gente. Gente, anota: o 1029 já saiu. Ô, hum. oh, senhor. Não, agora, ó. Não, agora Vocês que foi as três aí, Já foi as três? Não As três, não foi? Não. Foi duas foi Você duas? não sabe contar duas. Foi duas. Não sabe contar agora Arranca o me bate aqui na frente de todo mundo aqui <risos> eu... Já que você tá na sua casa Você não sabe contar agora Me põe agora. de castigo atrás da porta <risos> Não, eu tô aqui ligada, meu filho Quero abrir isso aqui hoje, vamos lá Foram duas calma. duas tentativas Respira. só. Não, não dá Já girou, calma, girou, pronto Tá. Calma. Tô aqui, ó. Calma, Maristela. Posso olhar? Não, Maristela. Onde tá o seu dedo? Sim, onde tá paradinho meu dedo. Então vai. Ai, Maristela. Olha só, Maristel. Juliana Garcia Ramos. Não quero nem olhar. Ah. Final, 79,65. Ah. Jardim das Violetas. Diga. E a senha, 10,24. Não. Não. Não. Eu acho que já saiu 1024. Coisas... regras são regras, Juliana... ah, tá? Tá, vai, tá, tá, vai. tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Eu acho que já saiu. É a Juliana, Juliana Garcia Ramos, é isso mesmo, né? Vamos lá, vamos lá, vai. vamos lá aqui, ó. Um, zero, dois, 2 4 E aí? Oê! Não acredito! Olha aqui! Não acredito! Tava a senha aqui dentro. Juliana! Mostra pro povo. 10, 24. Na câmera 1, diretor. Na 1? Chega um pouquinho mais pra frente. Sai o lá. Gente! Juliana, atenção. Alguém avisa a Juliana, manda mensagem pra ela, um sinal de fumaça. Eu falei pra você, eu falei pra você, eu falei. Garcia Ramos, final do telefone 7965, do Jardim Violetas, senha 1024. Ju, boa, queremos... Ju, tô te esperando amanhã aqui para receber os seus 520 reais. Você vai receber os 500 oh, reais? entregar. Ah, entendi. Nossa, que <risos> <oportunidade>. <risos> um Não, é... que eu fico Não, é. Entendo você, meu amigo. Ju, parabéns. Obrigado por ter participado, acreditado na nossa promoção. Pé quente, hein? Pé quente. 520 reais, hein? Amanhã, deve... zero. Amanhã... Amanhã? Amanhã, não sei. Eu acho que senhão, acho que dá pra começar com Amanhã mais. Amanhã a gente muda aqui a senha. Amanhã a gente fala com o quanto nós iniciaremos o cofre novamente. Quero mandar um uhum. abraço também pra Lojas Mariano, Lojas toda Mariano. a equipe que também te entrega essa grana Apoiando aí, viu? sempre. Amanhã, a Juliana estará aqui nos nossos estúdios.